Que? Como você conseguiu acessar esse vídeo privado? Você é um hacker. Agora é coisa que quem merece não mostra. Dadinho. Você viu demais, vaza.